Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje vou mostrar como fazer este saquinho de tecido. Tem um motivo de Páscoa, que é um coelhinho, onde pode colocar uns docinhos e poder oferecer às criancinhas que tenho a certeza que elas vão adorar. Mas também pode utilizar este tipo de saco com outro motivo para poder dar como lembrancinha e é muito, muito fácil de fazer. Se gostar, carreguem gosto. E se não está inscrito, eu convido a inscrever e clicar no sininho que está aqui por baixo do vídeo. Que ao clicar, todas as vezes que eu editar no vídeo, vocês recebem uma notificação. E assim ficam a parte dos tutoriais. Vamos ver como é fácil? Vão precisar de um molde. Eu tirei o meu no Google. Que a altura é 13 cm. E a largura é de 7 cm. Eu vou deixar ficar este molde no blog e por baixo deste vídeo eu vou deixar ficar um link para obter um alto tecido à vossa escolha com a medida de 24 por 18 de altura, Ter uma colante de tecido que parece um papel. Aqui vocês podem desenhar o que quiserem, mas do outro lado tem uma cola. Ao passar o ferro por cima do papel, vai passar a cola para o tecido para. O outro tecido, ou seja, vai colar tecido com tecido. Talhinho de tecido, onde possa caber o coelhinho. Fita de cetim ou fio. Um passa-fitas ou um alfinete bebê. Um pompom para o coelhinho. Isto é opcional para colocar aqui. E também cola de silicone fria. Alfinetes, tesoura, fita métrica régua, ferro de engomar e máquina de costura. Vamos começar pelo coelhinho. Do lado que não tem cola, é assim. Vão colocar o molde por cima do papel. Com o lápis, vocês vão contornar o coelhinho. O tecido que é para o coelhinho, vou passar a ferro. Do avesso do tecido, do lado que tem cola, vou colocar por cima. E agora vou passar a ferro na temperatura média para colar ao tecido. Agora vou recortar pela marcação que eu fiz. Retiram agora o papel e a cola passou para o tecido. Vou reservar e agora o tecido. Vou colocar o avesso para cima e vou dobrar ao meio, ficando o direito em cima e o direito na parte de baixo. Vou alfinetar só a parte de baixo e a parte de cima. E agora de cima para baixo vou medir 5 centímetros e marcar com o alfinete. Vou dobrar agora ao meio. Para saber onde é o meio, em cima, vincar com a unha e embaixo também vincar com a unha. Vou abrir novamente e o colinho vou colocá-lo no meio da marcação, orientando aqui na parte de cima e na parte de baixo. Mais à frente, vou ter que fazer aqui a costura. Então, vou puxar o colinho um centímetro mais para este lado. Não tão um centímetro. Está aqui a marcação de cima e de baixo. E eu puxei só mais um bocadinho para este lado por causa da margem de costura. Vou passar ferro por cima para poder colar ao tecido um com o outro, também na temperatura média. E está colado. Vocês agora podem deixar ficar assim, como também podem cozer à máquina. Um ponto zigue-zague ou um ponto normal, até fica bonito para poder decorar, mas fica agora ao vosso critério. Eu acho que contornar -o, com o molde do coelhinho vai ter mais durabilidade nas questões das lavagens. Pronto, então eu vou cozer, vou optar por um ponto normal, vou abrir o tecido, vou cozer e com a linha vermelha, rematando o início e fim. Já está cozido, agora vou dobrar novamente o tecido a meio, ficando o direito para a parte de cima, para a parte de baixo também. E agora vou medir de cima para baixo 5 cm e marcar com o alfinete 5 cm. Agora vou à máquina de costura e vou cozer da marcação, rematando, continuo até aqui. Também rematando e cozer na beirinha, e vamos fazer a costura francesa. Já cozi pela beirinha, vou virar o saco para o lado do avesso, passar a ferro para a costura ficar direitinha. Vou novamente à máquina de costura, com a largura do calcador de máquina, vou iniciar aqui, rematando, continuo e termino aqui também rematando. Já cozi, agora vou virar para o lado direito. A segunda costura vai tapar a primeira costura. Por isso que é costura francesa. Agora eu vou passar a ferro. Com a ajuda do ferro, vou dobrar uma beirinha de meio centímetro. Vinco com o ferro e mais meio centímetro para dentro. Deste lado vou fazer igual. Dobrar meio centímetro, vincar e mais meio centímetro. Dobrei meio centímetro e mais meio centímetro. Deste lado fiz igual. Dobrei meio centímetro e mais meio centímetro. Ficando assim. Vou dobrar um centímetro por todo. ficando com ferro. Dobrei um centímetro e agora vai até a abertura. Vou fazer por todo. Ficando com o ferro vou fazer agora deste lado e depois faço no meio que é mais fácil portanto dobro um centímetro dobrar até a abertura e agora aqui no meio ficando assim agora vou alfinetar agora vou iniciar aqui a costura rematando dou a volta e termino deste lado também rematando Já está cozido, vai ficar assim. E agora vou colocar aqui o pompom com cola de silicone fria. Para finalizar é só colocar a fita. Vou colocar a fita de cetim, vou dobrar a meio, ajustar aqui e fica aqui mais um bocado, aqui assim. Posso dizer quanto é que ela tem. A minha tem 50 centímetros, podem pôr maior ou mais pequena, fica ao vosso critério. Vou colocar o alfinete bebê e vou enfiar. Vai sair aqui, tiro o alfinete, dou um nó, aos dois juntos, mas também posso colocar uma miçanga. Optei por colocar duas miçangas uma em cada fio, unir os dois e dei um nó, mas as miçancas são opcional, você poder colocar aqui docinhos, chocolates roçados, o que vocês pretenderem, fechar e dar às crianças, tenho certeza que elas vão adorar, é um saquinho muito fácil de fazer. É muito fácil de fazer. Espero que tenham gostado. E se gostou, não se esqueça de clicar em gostei e partilhe com os amigos que ajuda a crescer o canal. Deixe ficar o seu comentário. Muito, mas muito obrigada por ter assistido. Espero que sim no próximo vídeo. E até breve. Beijinhos!